De música foi... Espinoa é a rainha da voz do Brasil, caralho! A Bianca de Rio! A No mais, é uma merda da ação. Lindas as duas, obrigado. <risos> <risos> é, eu acho que eu já comecei tanto. Contigo, quanto contigo sobre a performance de vocês? Eu comecei contigo sobre a performance, eu acho que você é incrível, mas não precisa dublar mais, saca? Só que eu já comecei contigo sobre a tua performance, tipo, é incrível, um pouco de inveja dos teus filhos. As duas são as performances dela e tal. A gente foi. Ai! O botinho tá marcado aqui. Tá marcadinho. e. Achado! Azô! Cada uma é, um é boa na sua área. Ah. Uma coisa, eu pergunto o voto do júri, do, do povo, do público também, sim, agora. Sim. Tá, gente? Então, quem gostou da Cid, bate palma e grita aí! E quem gostou da Flores, bate palma e grita aí! Já aconteceu, ninguém a sabe o voto do, da do da Zuri? Ela vai que é falar aqui um pouquinho Gente, que antes que de que tudo é Eu que queria que falar é uma coisa Cid, vem, que vem que cá é gatinha Eu organizo Eu organizo no oito a viada cultural Eu acho esse espaço incrível Tá, parabéns a todos os idealizadores Mas antes de muito A gente poderia lembrar que há muito tempo atrás A Cid Manequim já colocava a Caratapa há muito tempo por a gente, viu Parabéns, gente, obrigada vamos ficar aguardando né vamos, ter, vamos ficar aguardando gente a nota mais alta é de beleza uh! Uh! Não! É mais ficho, menos doce para ela por favor